Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo à nossa página aqui Como funciona ou como o robô Forex Trader Como você pode ter então um robô como esse, como esse aqui Rodando no seu computador, espelhado no seu celular Mostrando os lucros, as operações e tudo mais E você lucrando e sacando direto para o teu bolso Olha só o que foi possível através dessa configuração desse robô lucro aqui de 112 na última semana, 112 reais, sim, isso é possível, ok? Isso é possível, você está aqui na nossa página, veja só o que os nossos clientes, o pessoal que está aí lucrando e recebendo é, com os lucros do robô, operando né, direto no computador deles e espelhado no, seu celu no celular deles, ok? Então você pode estar tá também sacando via Pix rapidamente dentro da sua conta bancária tudo isso, tudo isso, do zero ao lucro, todo passo a passo, nós te ensinamos e pegamos você pela mão. Deixe seu nome, deixe seu e-mail e a gente entra em contato com você. Até mais!